Se você está tentando emagrecer ou melhorar a sua forma física, tome cuidado para não se auto sabotar usando a seguinte frase, a ah, alcoolose consegue ter resultado porque ele tem ajuda de profissionais para isso e aí por isso que é fácil por isso que ele consegue eu não tenho dinheiro para fazer isso realmente com a ajuda de profissionais fica mais fácil porque eles te dão o caminho só que vai ter precisar de persistência vai precisar de dedicação mesmo assim por isso que eu faço coaching com com um coach se você tiver um coach com certeza você vai atingir seus objetivos mais só que isso não pode ser uma desculpa para você não começar a agir e ter resultados se quando eu não tinha dinheiro eu emagreci 20 quilos em um ano sem ajuda de profissionais para isso eu também não tinha tempo porque às vezes a desculpa das pessoas é que elas não têm tempo aí e o que eu fazia? Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa às 19 horas, ficava com a minha família, tinha que estudar ainda. E quando era 11 horas da noite, os meus filhos já estavam na cama, eu saía para correr. Aí eu corria das 11 à meia-noite. E 6 horas da manhã eu estava de pé para pegar o ônibus para ir para viajar uma hora para trabalhar. Então, eu não tinha ajuda de profissionais, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Eu comecei a fazer dieta por conta mesmo, porque se você começa a comer mais verde, começa a comer mais verde, diminui a quantidade de carboidrato, come uma proteína, divide o seu prato da forma certa, mesmo que você não saiba como fazer da melhor forma, você reduzindo caloria, você perde peso. Então eu consegui emagrecer 20 quilos, e por isso que eu falo que na vida ou você tem uma desculpa ou você tem um resultado. Então tome cuidado para não tá ficar dando desculpas aí para justificar os seus resultados. Um excelente dia!